Não, moço, deixa eu pegar no Ivan aqui. Pai, ser seu medo. Não, moço, deixa eu pegar no Ivan aqui. Pai, ser seu medo. Toma aqui, tá mexendo. Olha Vou pegar o Ivan. Ele tá pegando. Aí! Tô mexendo, tô mexendo. que for, filho. Deixa eu pegar aqui o Ivan, aqui. Aí ó. Faz, é tá minha amiga, Olha a mãozinha dele aqui, ó. É, olha a mão. Ai. Nossa, Deus. Tá queimando? morde? dando toda dedadinha de leve, hein? <risos> de leve, né? né? <risos> a cara oh. dele. <risos> dá? deixa eu pegar o Ivan é meu Ivan, é meu é nesse não é seu dono não, é meu, agora é meu quer mexer comigo? será que morde? será que é? já mordeu fazer isso? mordeu a cara do chão mordeu? nossa nossa <risos> vou pegar, Ivan. Vou pegar. Não, não, não. Vou pegar. Não, não, não, não. Dá Ivan aqui. Vem Ivan, vem. Ai, nossa, <risos> quase O Por que você tá baixo, meu filho? É, vai sim, tá pegando meu colinho. <risos> né? Tá. Vou ah, pegar assim, não, trabalhando. Quer você sumir de jeito? <risos> que foi moço? Você tá bravo desse jeito Deixa eu pegar o Ivan Deixa eu alisar o C Deixa eu te dar carinho <risos> Deixa eu alisar sua cabecinha <risos> Deixa eu alisar o C Eu vou te dar carinho, ó Pode não? Pode não né faz Tá bravo Oi, aqui, ó, linda? Yeah. Ah. Carinho, carinho, né, meu filho? Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Dá tchau. tchau. Tchau, Braviza. Tchau. Que é bravo demais, gente. Dá tchau. É... Dá benção. Dá benção. Pra ele. Dá ele Dá benção aqui, ó. Dá benção. Dá tá benção. Dá tá tá benção. Ixi, tá querendo me morder, velho. Ah! Aí, velho. Quer dar quer benção? Não, né? benção não. Quer morder. Dá benção pra ele. Dá benção. Dá, dá benção. benção. Dá benção. Aí, ó. Dá benção. Dá benção, meu. Aqui, ó. Dá benção. Toma, Neu. Toma. <risos> A cara dele quer morder. Ficou mordendo. Não eu, Não morder, nem eu, nem eu, não. Você mordeu, Neu. Não, não, não. Deus te <se> abençoe. <risos> Agora deu bem, isso amigo Amigo Tchau, pai. Faísca Aí o Faísca, gente De Ele novo, aí o magado. Faísca uhum. Deixa eu pegar o Ivan pega o Ivan Cara, Deus. Ele parece um chumala Territorial Peguei, o Faísca, peguei Ele é um pinche zero, gente É um pinche zero Faísca Vou pegar o Ivan, Perdi só aí. Vou aí, ele tá mexendo pegar? comigo. Ixi, deixa eu pegar o Ivan. Vou me morder ele Não, moço, deixa eu pegar o Ivan aqui. Paz, você é seu medo. Hum. Tá mexendo, tá mexendo. Olha, pega. É ah. ah. Vou pegar o Ivan. Ele tá pegando. Ai, ai, ai. Ai. Tá mexendo, tá mexendo Que Foi, meu filho Deixa eu pegar aqui o Ivan Aqui, ó faz, É minha mãozinha. amiga Olha a mãozinha dele aqui, ó Aí Olha a mão <risos> Nossa, Deus Só queimando. né? Tô dando dedadinha de leve, hein? <risos> de leve, né? <risos> a cara oh. dele <risos> <risos> uhum. <risos> Dá? Deixa eu pegar o Ivan <risos> é meu Ivan, é meu é Ele não é seu dono não, é meu, é meu. Quer é mexer comigo? Será que morde? Será que... O dia mordeu... Fazendo isso? morder a cara do chão Mordeu? Nossa <risos> Vou pegar Ivan <risos> Vou pegar! Não, não, não. Vou pegar! Não, não, não, não. Dá o um Ivan aqui! Vem Ivan, vem! Ai, nossa, quase morre. Por que você tá bafo, meu filho? É, vai sim, tá pegando meu colinho! <risos> né? Tá! Vou Mas pegar! Não trabalhando! Por que você sumiu de jeito? Que foi, moço? Você tá bravo desse jeito Deixa eu pegar o Ivan Deixa eu alisar o C Deixa eu te dar carinho Deixa eu alisar sua cabecinha Deixa eu alisar o C Eu vou te dar carinho, ó Pode não? Pode não, né, faz? Tá bravo aqui, ô, linda? Carinho, carinho, né, meu filho? Já, tchau, pessoal. Dá. dá tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, Braviza. Tchau. Que é bavo demais, dá gente. É dá car... benção. Dá benção. Dá benção pra ele, dá. Dá benção aqui, ó. Dá benção. É. Dá, benção. dá benção. Dá benção. Ixi, tá querendo me morder, velho. Ah, aí, vó. Quer dar benção. Quer não. Né? não. Quer me morder. Dá benção pra ele. Dá benção. Dá, dá benção. benção. Dá benção. Dá benção. Aí ó, dá benção, dá benção, meu Aqui ó, dá benção. Então, meu tá mordendo. A cara dele que eu mordei. Se eu mordei, não é eu, Neu. Não é eu, não. você ele mordeu, Não, não, não. Deus te <se> abençoe. Agora <risos> é deu benção, amigo. <risos> amigo. Tchau, Faís. Vem cá, Faís. Vem Vem cá no meu colo, vem Vem faz Você tá fugindo de mim, gente Vem fazquinha, vem no meu colo Não vai é morder não Vem no meu colo, vem Vem no meu colo Vem fazquinha Eu Tô com medo de pegar ele e morder Vem no meu colo Vem Vem papai Cara, não tinha tá muito namorado, não. <risos> Ai, vem cá, Faísca. Vem. Vem. Tá. Vem cá, Faísquinha, vem. Vem cá, meu Faísca. Aí o Faísca gente, de Ele novo aí o Faísca Ó, Deixa eu pegar o Ivan Deixa eu pegar o Ivan <risos> cara, Ele parece um chumala Territorial Peguei o Faísca, eu peguei Ele é um pinche zero gente É um pinche zero Faísca Deixa pegar o Ivan eu, só? Eu eu pegar? Comigo. Ixi. Deixa eu pegar o Ivan Me é mordendo <risos> Não moço, deixa eu pegar o Ivan aqui Faz é seu B. Tá me achando, tá Olha aí, ó. Ah, ah. Vou pegar Ivan. Ele tá pegando. Tá cima. O que foi, meu filho? Deixa eu pegar aqui o Ivan. Aqui, ó. Faz, É uma amiga. Olha a mãozinha dele aqui, ó. Ei, olha a mão. <risos> <Ai>. Nossa, Deus. Tá queimando? Tá dando dedadinha de leve, hein? <risos> de leve, né? Esses dedos a oh. cara dele <risos> uhum. <risos> Dá? Deixa eu pegar o Ivan <risos> É meu Ivan, é meu quem é seu dono não, agora é, ele é ele. meu, agora é meu Quer mexer comigo? Nossa, que Será que é morte? Será que não? O dia mordeu... Fazendo isso? Mordeu a cara do chão Mordeu? Nossa! Vamos <risos> pegar Ivan Vou pegar. Não, não, não. Vou pegar. Dá o Ivan aqui? Vem, Ivan, vem. Ai, nossa, quase morre. O que você tá baixo, meu filho? É, vai sim. Tá pegando meu colinho, <risos> Né? Tá? Vou é, pegar. Assim, não, trabalhando. que ser sumir desse jeito? <risos> <risos> Foi moço, você tá bravo desse jeito? Deixa eu pegar o Ivan, deixa eu lisar o C, deixa eu te dar carinho, ah, deixa eu lisar sua cabeça, hein? Ah, deixa eu lisar o C, eu vou te dar carinho, ó, pode não? Pode não, né? Faz tá bravo oh, aqui, ó, linda? Yeah. Carinho, carinho, né, meu filho? Dá tchau, pessoal, dá, dá tchau, tchau, dá tchau, tchau. tchau bravido Tchau. Que é bavo demais, tchau, tchau. gente. Você é ca... bença? Dá bença. Dá bença para ele, dá. Da... Dá bença aqui, ó. Dá bença. Dá bença. Dá bença. Ih, tá querendo me morder, vá. Ai, vá. Quer a benção, benção não, né? não quer morder. Dá bença para ele. Dá benção. Dá bença. Dá benção. Aí, ó, dá bença. Dá bença, nego. Aqui, dá bença Tamo nego, <risos> tá mauzão. A cara dele quer morder. É ordem é eu, nego. Né, eu não Você mordeu o nego. Não, não, não. Deus te abençoe. Agora <risos> é deu benção, amigo. Amigo. Tchau, pai.